Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, Heverson aqui, RM Multicel é, Passando aqui, eu vou gravar um vídeo aqui breve para vocês é, sobre checklist, tá bom? Checklist né, seria assim o, o documento de entrada de celular na assistência técnica. É, no começo eu pecava muito em relação a isso, eu não fazia então assim, o cliente chegava e falava, olha ele tá só descarregado mas ele tá ligando, tá funcionando perfeito. E numa dessas aí Ia mexer no, no aparelho ele estava em curto, não estava ligando e eu acabava tomando prejuízo. Então assim, vou deixar para vocês aqui esse, esse vídeo, breve vídeo. E vou deixar um link do checklist, o modelo de checklist que a gente utiliza aqui, tá bom? Aí vocês podem estar tá clicando no link que eu vou deixar no, no, nos comentários. E aí você abre o, o link, você pode estar tá habilitando ele, pode estar tá colocando o nome da sua assistência, tá bom? É só um, um, uma direção que eu vou dar para vocês aí, beleza? Só como exemplo, ó, ontem chegou para nós esse A20 aqui. Aí o cliente falou assim, é, não tava funcionando o touch, realmente não tava. Falei, molhou, aconteceu alguma coisa, caiu? Não, não, não aconteceu nada disso, beleza. Aí deixei aqui, só que ele tava falhando, então a gente deixou já especificado na, na questão do checklist. Quando eu abri, ó... Não sei se vai dar para vocês verem aí. Deixa eu só. Aqui. Ó, tá vendo a, a etiquetinha? Tá rosa, tá vendo? Então quer dizer que ele pegou umidade. E aí no Flex, aqui, ele tava ruim também. No Flex, ele tá. Inclusive, eu até pediu o, o Flex pra gente fazer a substituição além da tela. Então, assim, o cliente às vezes, muitas das vezes, ele não vai agir com sinceridade conosco, né? Então tem essa situação. Então, a gente vai estar tá deixando esse, esse vídeo aí para vocês, tá? Chegou, faz o checklist. O cliente falou, ó, oh, estou com pressa, não tem como falar. Então, você traz depois, com o tempo, que eu tenho que dar entrada, eu tenho que fazer a ordem de serviço e tenho que fazer o checklist do aparelho, tá? Aí eu já vou aqui direto aqui para vocês. Então, ó, a gente vai abrir aqui o... Está até no meu canal aqui. Você gostou desse vídeo aí? Compartilha, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, a gente está começando aí, mas eu creio que... Deus vai abençoar e a gente vai chegar lá E tentando ajudar ao máximo vocês aí Tá bom, meus queridos? Ó, é, o link Eu vou deixar ele na descrição para vocês, mas ó, eu coloquei ele aqui Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão copiar esse link Tá vendo? Vou, vão copiar Vai lá no navegador de vocês, ó a Nova pasta, aí ó Colei Tá? Opa! Pera aí que deu alguma coisa errada aqui. E deixa eu fecha aqui de novo. Uhum. Pera aí que. Ó. Deixa eu pegar ele aqui de novo, pessoal. Vamos fechar aqui. Opa, cancela. Uhum. Pular ele aqui para a gente ver se ó tá indo agora tá vendo então ó desse jeito colocou na, na, na barra de pesquisa aqui ele já vai abrir aqui ó o Word tá então a gente tem aqui ó o nome o telefone endereço data modelo do aparelho funcionalidade ligando sim ou não loop infinito apresenta imagem Sistema travando, com chip, sem chip, cartão de memória, tudo marcado aqui, tá bom? Ó, a tampa, tanto a traseira né, que sai do J7, J5, quanto aquelas que é colada, o estado que ela vai estar tá sem marca aqui, tá bom, pessoal? Marca dessa forma aqui, ó, beleza? E, ó, acessórios, se ele tiver algum acessório, cara deixar com o carregador, é, fone pra gente fazer teste. E a estética também aqui, ó, arranhões, rachaduras, tela trincada, sujeira, umidade... E aqui você vai colocar o defeito que o cliente falou para você. Oh, ele está apagando, ele está desligando, não está dando toque. Você vai colocar aqui. Se ele chegou totalmente apagado, você vai pôr essa observação aqui. Entendeu? Coloca ali, ó, observação. Celular totalmente apagado. Não foi possível fazer testes nenhum. Para depois que você, por exemplo, trocou a tela. A tela estava danificada, você trocou a tela. E aí é, o cliente fala, olha, não, estava funcionando o chip. Mas agora não tá, só que tem a sua observação E um detalhe, você vai fazer em duas vias, que é o, o ideal Você assina, o cliente assina, uma fica com ele e uma fica com você, tá bom? Então faz esse esquema aí é, Eu deixei aqui, ó. mas se você quiser, você pode estar tá habilitando, tá vendo? Ó? Você pode estar tá colocando aqui é, o, o nome da sua empresa, tudo direitinho, tá bom? Você tem como baixar, imprimir, tá vendo? Ó? deixei esse modelo aqui só para vocês terem uma direção porque aqui é, eu percebo né tem alguns colegas nossos aqui que estão na área também estão começando e eu, às vezes até que tem um tempo é, eles falham nisso então assim se o cliente que eu falei o cliente chegou tá com pressa fala para ele trazer no dia seguinte trazer no outro dia não vai é, querer pegar para depois fazer um checklist porque o prejuízo pode ser pior beleza pessoal eu vou deixar aqui para vocês ó é, vou deixar no vou colocar esse vídeo aqui no canal e esse link eu vou deixar aí, que nem eu falei pra vocês, vocês vem aqui, ó, cola o link, tá? Ah, deu um enter aqui, ele já vai direto pra lá, ó. Tá vendo? Já abre direto aqui. Beleza? Aí vocês editam, vocês colocam o nome da empresa de vocês, tudo, é só pra dar uma direção aí. Beleza, meus queridos? É, passando aqui, deixar esse vídeo rápido, depois eu vou fazer um outro vídeo com mais detalhes em relação à abertura de aparelhos, né? Em relação a, ao cuidado que nós temos que ter com o conector FPC, tá bom? Com esses conectores aqui, ó. Na hora de você tirar a blindagem. Eu já danifiquei alguns. Hoje em dia a gente vai prestando mais atenção. Vai é, é, entendendo melhor, né? Então assim, sempre vai mexer. Desconecta a bateria. Então assim, para não energizar, né? Tirar a, energi a, a energização da, da placa. Beleza? Então esse vídeo que eu queria deixar para vocês aí, ó. Qualquer coisa deixe seu comentário, precisou de uma ajuda aí, deixe o um comentário aqui, fala conosco, estando dentro das nossas condições, a gente vai estar tá ajudando, tá bom? E se quer algum vídeo diferenciado aí, se a gente conseguir um tempo, a gente para aqui, vai estar tá fazendo um vídeo legalzinho para vocês, tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, gostou do, do vídeo? Compartilhe, deixe seu like, e qualquer situação, manda nos comentários aí. Um abraço, Deus abençoe, fica com Deus, um ótimo dia.